Olá, estamos aqui para o nosso quarto BMC Moment e este momento será diferente dos anteriores. Este será uma introdução aos próximos sete BMC Moments. uma vez que irei falar aqui dos pressupostos de marketing. E o que é que é isto que eu estou aqui a dizer dos pressupostos de marketing? Hoje em dia ouvimos falar da importância do planeamento, da estratégia, de de facto dar novos rumos aos negócios, mas é fundamental que ao delinearmos estas estratégias, este planeamento temos é, de facto, uma base sólida. As bases que vão estar presentes em qualquer planeamento que venha a realizar no futuro, em qualquer estratégia que venha a desenhar. E é nisto que eu quero falar e irei abordar nos próximos 7 BMC Moments e em que desde já levanto aqui o véu sobre quais é que será. O primeiro será a diferenciação, o posicionamento e a proposta de valor. Um segundo é o encontrar os seus clientes. O terceiro, Manaus What, o quarto, o marketing mix e os quatro P's, quinto, os objetivos, sexto, a estratégia versus o plano estratégico e o sétimo, por fim e não menos importante, a definição da visão, da missão e dos valores. Portanto, este momento de hoje é um momento distinto dos outros, é uma introdução, de facto, à importância de dominar estes sete pressupostos de marketing para conseguir delinear de uma forma sólida, robusta, o seu plano estratégico, a sua estratégia para o seu negócio, ou para o seu plano de marketing, ou para a estratégia de marketing, é fundamental dominar estes sete propostos. Vemos no próximo BMC Moment, no qual iremos então abordar a diferenciação, o posicionamento e a proposta de valor. Até breve.